tudo bem meu nome é Felipe eu moro em São Corrado no Rio eu tenho 19 anos eu moro minha vida inteira no Rio e eu vou começar a estudar na universidade esse ano e a yoga foi muito importante na minha vida um momento conturbado que eu tive e me ajudou a aprender a lidar com as situações na minha vida enquanto elas se desenvolviam e ver que você tem que ter mais flexibilidade tanto com o seu corpo como a sua mente, eu achei que a Yoga me ajudou muito com isso, também aprender a ver que as coisas são passageiras, então e ver que você não pode controlar como tudo está no momento, e que sim você tem que aprender a se adaptar, e por isso que a flexibilidade que a Yoga treina no seu corpo, na sua mente, é tão importante para mim.